Olá Dark Sejam Seja bem-vindo ao canal Dark Gamer! Eu sou o Dark, estou mais um vídeo de Warframe, tudo bem com vocês, pessoal? Então, pessoal, hoje vim trazer uma, uma coisa muito, muito extravagante, ok? Muito top, que eu acabei vendo num vídeo aí do canal uh, Caipira Super Arma... Armado ou amor... Mal Amorado, acho que é assim que se diz. Não sei, mas é um canal muito top e traz conteúdos muito bons. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição para vocês poderem ver, ok? E eu quero te mostrar -te aqui esse conteúdo que ele trouxe, que o canal do Caipira trouxe. É um conteúdo muito top. Algo que os organizadores da DE puseram aqui: insetos, ok? só eu consigo vocês seguir o mesmo que eu, seguir aquele ator, ok? E nessa direção sempre foi em frente. E não pela porta, sempre em frente, ok? Pós aquela porta gigante, seguem sempre em frente e vão ver uma coisa muito.. Pessoal, como vocês sabem, os criadores do iFrame são extremos, se não me engano se assim se diz. Mas hoje vou-vos mostrar aqui uma coisa muito, muito interessante, que é o pós-crédito aqui em setos. Como vocês sabem como fazem. Como um filme acaba, há os nomes dos diretores, e dos, de quem fez a figurina, entre outras coisas no filme e a parte engraçada que aqui em setos também temos tal coisa então eu vou ativar aqui para vocês verem não vou deixar de fazer um vídeo assim comprido mais é que é que você quer compartilhar isso aqui com vocês a é eu tenho que compartilhar isso vendo que esse vídeo veio do canal uh, do canal Caipira ok link na descrição vamos ativar aqui Digital Extremes temos aqui os nomes dos criadores dos né? dos desenvolvedores de setos espero eu que seja disso, dos uh, das pessoas envolvidas na criação de setos. acho que é, são os nomes das pessoas envolvidas na, envolvida na criação okay. se não for são dos desenvolvedores da Warframe, da DE nesse caso né, Digital Extreme DE é assim que se diz então como vocês podem ver né, pessoal aqui são todos os nomes dos dos desenvolvedores da ok, todos mesmo uh, acho, aposto que tem muito nome não dá para acelerar então eu vou não quero que isso seja uma coisa muito comprida para vos dar trabalho também, né? que é algo muito chato para vocês também, para tanto spoiler. <risos> Aí pessoal, vocês podem ver, já não dá para ativar, olha aqui o símbolo DE, já não dá para ativar mais a missão, uh, voltar por outra vez, então é só uma vez, caso querem saber todos os nomes dos desenvolvedores, dos envolventes na criação de setos, então aconselho a vir para aqui. Insetos, seguir aquela linda estatueta, nesse caso a linda torre e ver até aqui na DE, Extreme, na, no logotipo, ok? E verem os seus nomes dos criadores. Então, pessoal, este foi o conteúdo tirado de um canal do, de do Caipira, ok? O link na descrição, como eu já tinha aceitado no início. Ah, se gostou desse vídeo, dessa demonstração aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se for novo. Obrigado por acompanhar o canal Dark Gamer e até a próxima.